de joelho, colocou a barra atrás, vai fazer aquele movimento, desceu, foi à frente. Desceu, foi à frente. Tenta descer o máximo, se puder abrir um pouco mais a perna atrás, assim, ó. Colocou aqui e isso, para descer o máximo, sobe. Desce o máximo, sobe, ok? Não, não vai forçar não Se teu joelho estiver doendo, aí você não faz Mas não força Vamos lá Três, dois, um Vai Dois, contando alto Joga lá na frente Isso, mais rápido Vai Seis, sete Bora Oito, nove um, dois, três, quatro, vai. Cinco, seis, sete, oito, desce, desce mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 30, vamos embora. 1 um. Isso, vai. Isso, abre mais a perna. Vamos embora. Desce, desce, meu amigo. Tenta sentar mesmo. Tenta sentar. Isso, vai. Tem que botar o prendedor, minha amiga. Isso, embora. Continua. Vambora. Vocês estão acostumados? É leve. Bora. Vamos a setenta. Vai. Isso. Cinco, seis, sete, oito. 9 Isso aí Vai Vai largar o peso Vai sentar agora Abrir a perna Dessa forma Colocou os braços abertos Vamos lá Trabalhar um pouco, ó Linha da cintura e um pouco o abdômen Abriu Tocou Tocou Tocou Tocou, ok? Calma, vamos lá Vamos fazer 30 para cada lado Ok? É Vai contar 60, como? 1, 2, 3, 4, entendeu? Vamos lá, 3, 2, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inclina, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, isso daí vai, 19, 20, isso aí, trava, trava o abdômen, traz, traz, isso, vem, tá sentindo o abdômen? Isso aí, vamos isso aí, minha amiga, no teu tempo, vamos embora. Isso vai, Trava esse abdômen, vem, vem aqui na frente. Isso, isso aí, meu amigo. Bora. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso aí. Lembra da segunda-feira, muitos que estavam aqui vão lembrar. Aquele abdominal. Colocou a mãozinha assim, fez. Um, um, um. Foi simples, né? Hoje vai dificultar. Vamos fazer como? Presta atenção. Um, 1, 2, 3, 4, 5 Estica, volta 1, 2, 3, 4, 5 Estica, volta 1, 2, 3, 4, 5 Estica, volta, ok? Vamos lá? 3, 2... Dois... Não, estica, volta 1, 2, 3, 4, 5 Estica, volta tem que ter força, é. Volta do pé junto. Se você quiser, você pode abrir, tá? Vamos lá? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Estica, volta. 1, 2, 3, 4, 5. Estica, volta. 1, 2, 3, 4, 5. Estica, volta. Vai! 2, 3, 4, 5. Estica, volta. Isso aí. 2, 3. Quatro, cinco, estica, volta, vai, dois, três, quatro, cinco, estica, volta, vai, dois, três, quatro, cinco, estica, volta, vai, um, Estica, volta, vai, um, Estica, volta, vai. Força, força no abdômen. Estica, volta, vai. 4, 5, vamos embora, vamos embora, você está acostumado, vamos embora, bora, 5, estica, volta, vai, 2, 3, 4, 5, estica, volta, mais 1, 2, 3, 4, 5, estica, volta, isso aí, pega a barra, mais uma sequência atrás das costas, vamos embora, rapidinho, pega de joelho, de novo, extensão de quadril, vamos embora, 3, 4, Bora rápido. Um desceu. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, dez. Um, dois, três, quatro. Lá embaixo. Cinco. Seis,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 Oito, nove, quarenta, um só cinquenta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 50, Larga a barra, já põe do lado. Vambora, sentou, abriu a perna. Movimento, Vambora, três, dois, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 quinze, conta. bora. Puxa, puxa mais à frente. Isso aí. Isso, minha amiga. Isso. Isso. Ó, gira o tronco. Abre a perna. Abre bem. Sem problema faz o seguinte ó presta atenção traz esse braço o máximo que puder aqui vai com o outro lá isso isso isso vambora 60 60 já sentou Novamente, botou a mãozinha aqui em cima. 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Estica, volta. 1, 2, 3, 4, 5. Estica, volta. Vai! 2, 3, 4, 5, estica, perfeito! Vai! Isso aí, minha amiga, não tem o tempo! Estica, volta! Vambora! Isso aí! Estica, volta! Vambora! Três, 4, 5, estica, volta, vai 3, 4, 5, estica, volta, vai 3, 4, 5, estica, volta 2, 3, 4, 5 Bate esse cotovelo no joelho, vambora 5, estica, volta, vai Estica, volta, vai 3, 4, 5, estica, volta, vai, 2, 3, 4, 5, estica, volta, parou, descansa, vamos trabalhar as costas, como é que nós vamos fazer? Vai pegar a barra, aqui ó, deixa eu pegar para mostrar a vocês, pegou a barra, projeta o peito à frente, flexiona o tronco, mantém o braço esticado, puxa em direção ao peito, tem que sentir as costas, volta, puxa, volta, puxa, volta, até com essa barrinha aí tu vai sentir também, tá, eu vou seguir aí, vamos lá, todo mundo pegando a barra, segura, 50, hein, direto, vamos lá, 3, Abaixa, ó, estufa o peito. Primeira coisa, todo mundo estufa o peito. Isso daí, estufou. Agora, ó, olhando pra frente, abaixa. Abaixou, parou, travou. Vai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1. 3, 4, 5, 6, abaixa mais, 7, 8, 9, 20, 1, 2, conta, 3, 4, abaixa, abaixa o tronco, abaixa o tronco mesmo, ó, não é a frente, abaixa mais, abaixa mais, abaixa mais o tronco, ó, fica aqui ó, olha pra mim, ó, ó, olha aqui, isso, não puxa peito, puxa peito, peito, Vamos parado, parado, parado, isso, 2, não para, não, minha amiga. Vai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Pega a barra, já coloca atrás da cabeça, sem descansar. Ó. Colocou a barra, abriu a perna, agachamento sumou. Abre a perna, os pés apontando para fora. Vai descer um pouco e voltar, ok? Vamos lá, hein? 50, 3, 2, 1.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 Sim, conta! Dobra a perna, vai, vai, não para não. Dobra a perna. É só dobrar a perna. Isso. Bora! Isso, minha amiga, joga, joga as costas para trás. Só dobra a perna, isso aí. Isso aí. Isso. Isso, isso. joga as costas para trás. Isso, só dobra a perna. Dobra a perna. Isso. tira a barra, põe no chão, vai fazer o seguinte, ó, vai abrir a mão assim, vai abrir a mão assim pra poder medir a barra, colocou, onde o seu polegar cair, você vai segurar, entendeu? Ó, coloquei aqui, deixa eu colocar a barra aqui, coloquei aqui, polegar caiu aqui, seguro, segurou, Cotovelo do lado do corpo, assim. E vai, ó, subir e descer. Ok? Só isso. Não, que é pra pegar antebraço. Vamos lá. Três. Dois. Um. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Isso aí. Cinco. Trava o cotovelo. Trava o cotovelo. Bora. Oito. Bora. 3, 4, contando, bora, vai, 8, vamos embora, 9, 20, 1, 2, tira, tira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, trava, trava, 2, estica o braço todo, 4, 5. 5, bora, bora. 6, 7, 8, 9, 40. Vamos embora só 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bora. 8, 9, 50. Pega o peso mais uma vez, pega a barra. Curva, vamos embora. Curva, curvou e traz. Vamos embora. Três, dois, aberto. Três, dois, um. Pega mais aberto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis,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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Vai pegar a barra, já coloca atrás. Vamos embora. Atrás do pescoço. Vamos embora. Agachamento. 3, 2, só 30. 1, 2. Mais rápido. 3, 4.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 Trinta, tirou a barra, faz a medição, pega antebraço, vamos lá, só vinte, três, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, descansa, vai trabalhar ombro, abdômen é isso aí só que aqui ó é rotacionar só que é rápido e jogando para dentro ó isso aqui você vai fazer um leve giro uma leve torção do seu tronco é onde vai trabalhar os músculos transversos do abdômen essa lateral sentiu assim não, olha aqui, olha pra mim, ó a mão vem, a direita vem pra perna esquerda a esquerda vem pra perna direita esse movimento aqui, pra dentro isso, é, isso aí, isso aí só que rápido, vamos lá 3, 2 1 2, 3 4, 5 estica esse braço, 6 7, mais rápido 8, 9 10, 1 2, 3, 4, 5, 6, conta! Isso! Ó, ó, aqui, ó, ó, é direto, direto, vai! Isso aí, vambora! Angélica, pra dentro, ó, pra dentro, pra dentro, isso, isso! Rápido, rápido! Ó, aqui, ó, é quase um, isso aí, vambora! 3, bora! Não perde a coordenação motora não, vambora! Isso aí! Vai! Vambora! Vai embora! Vai, vai sim! Vambora! Vambora! Tá sem peso! Tá sem peso! Bora! Vai! Vai! Trabalha isso daí! Vambora! Bora! Ó, ó, rápido! 9! Vambora! Vambora! Pode girar o tronco, só um pouquinho, vai rápido! Bora! Vambora! Para de falar! Bora! Vai! Vambora! Só 80, só 80. Vambora! Vai! 4, 5, 6, 7. Mais rápido! 8. 70, vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, parou. Isso aí, vamos pro próximo agora, hein? Vamos fazer o seguinte: encolhimento, trabalhar trapézio, vai segurar a barra à frente, ó, presta atenção, segura a barra à frente, subiu e desceu, subiu e desceu. Esse aqui vai ser o mais fácil pra vocês, tá ok? Vamos fazer. Vamos fazer 100, direto. 1, vamos embora. Isso, 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não solta, 7, 8, 9. Ó, controla, subida e descida. Isso, isso, bora. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, conta pra cima, pra cima e desce, isso, isso, 30, vai, dois, pra cima, ó, tipo nem ligo, isso aí, isso, isso aí, faz devagar, isso, bora, um, dois, isso, bora, mais rápido, isso, Estufa o peito, estufa o peito mais rápido. Bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, depois mexe o pescoço. 9, vamos embora. Vai, tá, vai. Só não solta o peso, controla a subida e a descida. Vambora. vamos embora. 3, é para doer. Não solta, não solta, controla, sobe e desce. Isso, 80, vamos embora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 Pega a barra coloca nas costas Vambora Pegou É isso aí Abriu um pouco a perna Vai agachar e parar Vambora É, não Agachamento normal Agacha e para. Todo mundo está vendo? Vai lá. 3, 2, 1. Agachou, parou, fica parado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.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 Sete, oito, nove, setenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oitenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, noventa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cem. Levantou, larga peso, braço. Vambora 40 Vambora Tira, tira, tira Vambora Daqui Vai Prepara 3 2 1 Vambora 1 2 3 4 5 não Faz isso não 6 7 8 9 10 1 2 3 Contra abdômen Cinco, seis, estica o braço, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, você, mora rápido, cinco, seis, sete, oito, nove, um, 2, 3, 4, bora minha amiga, 5, braço esticado, 6, 7, 8, 9, 50, 50, né? Vai, vai embora, vai embora, Bora! vai embora, ela tá puxando, isso aí, parou, isso aí, parou, vamos voltar pro outro, vamos fazer o seguinte, encolhimento, de novo! Isso aí! Pode pegar! Vamos lá! Três! Vamos trabalhar o corpo todo hoje! Três! Dois! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Conta! Estica o braço, estica o braço, estica o braço. Sobe só o cotovelo, só o ombro, só o ombro. Deixa o braço esticado, só o ombro, igual criança. Nem ligo, nem ligo. Isso aí, perfeito. Isso aí, pronto. Pegou o jeito. Bora. Isso. Ó, equilibra essa barra. Equilibra essa barra. 9. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta. Olha pra frente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, setenta, um, dois, três, pra cima, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oitenta, um, dois, três, quatro, sem peso. Cinco, seis, sete. É pra doer aí. 9, 80, 90, 3, vai, vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, largou, isso, 5 segundos de descanso, 1, não, não parou não, não parou não, 2, 3, 4, 5, pegou, colocou atrás das costas, vambora, agachamento isométrico, 3, não bebe água agora não, 3, 2, 1, desceu, segura, 1,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 dois, três, quatro, cinco, desce mais a perna, dobra mais a perna vambora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, só 70, hein, 2, 3, sem peso, vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso aí, descansa, bebe uma água agora, o princípio desse exercício é é abaixar, assim, como se fosse fazer um agachamento isométrico, só que vai ser um polichinelo, vai ser um polichinelo modificado sem pular, isso mesmo, vai fazer o seguinte, ó, um, dois, três, quatro, é fácil no início, quero ver até o final, vamos lá, três, vambora, não, vambora, três, eu vou corrigir vocês. Primeiro, todo mundo na posição. Ó, abaixou, ficou na posição. Mãozinha, fecha a perna, fechou. Mãozinha do lado da perna. Agora, um, volta. Dois, volta. Três, volta. Quatro, volta. Abaixa. Cinco volta. 6, volta. Sete, volta. Oito, olha essa mão, Maria. 9, volta dois, três, abaixa, vai, isso, mantém abaixado, isso, mantém abaixado, isso, dobra a perna, minha amiga, isso aí, dobra a perna, é pra doer essa perninha, vambora, isso aí, isso, isso, a mão vai lá embaixo e volta, isso, isso, é assim, é assim, embora nove, 20! 1, um, 2, valeu. 3, 4, 5, 6. Isso, bate a mão. 9, 40. Vambora. 1. Um, tu falou que era fácil. Bora, abaixa, abaixa. Bora, abaixa, minha amiga. Só 50, só 50. Isso. 9, 50 Agora vai pegar fogo em aquela sequência panturrilha. Presta atenção. Os pés, ó, paralelo botou a mãozinha aqui. Subiu, desceu, subiu, desceu. vamos embora 3, 2, 1, 2, 3, vai embora! 5, 6, 6 7. 7, 8, 9, Bora um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, não bate, não, três, quatro, cinco, suave, seis, sete, oito, nove, trinta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quarenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é assim, oito, nove, cinquenta, um, dois, três, é para queimar, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sessenta, um 2, 3, não para, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, vamos embora, 1, 2, vai, não para não, 4, 5, vai, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, pegou a barra, pegou a barra, é isso aí, então você trabalhou certinho, Ó, segurou Vai fazer o seguinte Pés paralelo Vai descer Encostou a barra no chão, subiu Encostou a barra no chão, subiu Não é bater, ok? Ó, vou ficar aqui De frente ó, Encostou a barra no chão, subiu Barra no chão, subiu Vamos lá 3, 2, 1 2 3 Não é bater 4 6, vai. 7. 8, controla a barra. Isso! 10. 1. 2, fica parada. Fica só parada naquele agachamento que eu te ensinei isométrico. Isso! 6. 7, dobra a perna, minha amiga, é a perna que dobra, não é o tronco não. 20. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 30 Parou, volta para aquele agachamento paradinho aqui, ó E vai fazer o polichinelo, larga a barra, vambora 3 Bora 3 Fechou 3 2 1 2 Três. Quatro. Cinco. Vai! Isso. Sete. Oito. Nove. Um. Abaixa. Isso. Isso. Isso. Tranquilo. Vai no teu tempo. Bora. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Seis, sete, oito, nove, vamos embora! Um, dois, bora, meu amigo, três, quatro. Só 40, só 40. 7, 8, 9. Isso aí, vamos lá. Panturrilha diferente agora. Vai fazer, ó, pé voltado pra fora. Pra queimar essa parte aqui agora de dentro. Vamos lá, 3, vamos embora. 3, só 50, só 50. 3, 2, 1, 2, 3. Fecha a perna. 5, fecha mais. Isso, bora, fecha. Isso, isso, fecha mais um pouquinho, Renato. Isso, isso, aqui é verdade. Fecha a perna, fecha a perna, Angélica. Isso, isso, isso, bora, não descansa embaixo não, sobe e desce, sobe e desce, isso aí, isso aí, bora, isso, seis, sete, perna esticada, perna esticada, isso, sobe mesmo, força do pé, isso, bora, 5, 6, 50, 9, vai, estica essa perna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, pegou a barra, levantamento terra mais uma vez, vamos lá, prepara, 3, Bora. 2, 1, um, agachou, subiu, vai 2, fecha mais a perna, 3, 4, fecha a perna, 5, 6, fecha mais a perna, fecha mais a perna, sete, isso, oito, bora, 9, bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oito, nove, vinte, só trinta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, parou, bebe uma água, esse vai ser rapidinho, ó, preste atenção, Vai ficar de joelho, vai colocar a mão à frente, a perna vai ficar do lado, assim. Prestaram atenção? Todo mundo tá vendo? Perna do lado. Vai fazer só esse movimento aqui, subir, descer, subir, descer, ok? Dez vezes cada lado. É fácil, não é difícil. Vamos lá? Três, 2. um, vai! Um,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 parou, vai fazer o seguinte agora. É isso aí, é isso aí. Vai fazer o seguinte, tem a ponte tradicional que vocês já conhece, que eu quero que faça é só isso aqui, ó. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. É só esse movimento, tá OK? Vamos lá? 3 2 1, vai. 1 Isso. 2 3 4 5 tá certo 6 7 8 joga lá atrás, Momom. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, agora vai fazer o seguinte, presta atenção, vai fazer somente a prancha tradicional, colocou o braço e ficou parado, vamos embora, 3, 2, 1, olha para frente, todo mundo olhando para frente, Desce mais esse tronco, isso, estica, olha as costas, postura, ó. estufa o peito, estufa o peito, isso, postura, segura, contrai esse abdômen, desce o bumbum, mantém, sobe, vai, segura, sobe, sobe, sobe, isso, segura, vambora, vambora que tá fácil, contagem regressiva, 10, 9, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Fica de joelho, rapidinho! Vambora! Mais uma sequência. 3, 2, põe a perna do lado. vamos embora gente! 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Seis, sete, tá oito, nove, dez mudou o lado, três, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mudou o lado, três, dois, um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, mudou o lado, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caiu na ponte, fica na ponte só 20 segundos, vamos lá, para finalizar a aula.